tudo bom pessoal gravar um vídeo aqui no estúdio como vocês podem ver tá tá melhorando tá tá começando a ficar com cara de estúdio nós vamos colocar a iluminação ali na frente e espero que a gravação esteja ficando boa que o som esteja ficando bom mas vamos lá vamos conversar aqui com vocês que eu quero gravar um vídeo super rápido saiu agora nesse minuto hoje é quarta-feira são 4 e 50 da tarde aqui em Houston Saiu agora uma notícia de que o presidente Lula acabou de dar uma ordem ao Itamaraty exigindo vistos de novo para Estados Unidos, Japão e outros países. Em 2019, salvo engano, o presidente Bolsonaro havia retirado essa necessidade, havia feito a, a solicitação de, de, de, de retirada de, da necessidade de apresentação de vistos dos americanos indo para o Brasil e agora ele passou a exigir, o presidente Lula passou a exigir, eh, pediu ao Itamaraty que passasse a exigir visto dos Cidadãos americanos que fossem para o Brasil os vistos já emitidos eu tenho muitos amigos americanos que têm vistos já emitidos para o Brasil eles continuam válidos obviamente eles não vão precisar pedir um visto novo não vai ser uma nova modalidade aí que vai ser expedida de visto de turismo para o Brasil mas aquela situação que existia antes não vai existir mais não tem ainda uma data para que isso passe a ser efetivamente exigido do cidadão americano que entre no Brasil não só americano né também japonês canadense é, mas eu vou deixar o link aqui da, da um, da notícia para vocês. Acabou de sair, acabei de ver. E eu acho que a gente deve ter alguma novidade aí nesse sentido nos próximos dias aí, talvez até no, no mês que vem. O grande problema disso na verdade é o... Esse, esse, esse fervo de relações entre Brasil e Estados Unidos que vem acontecendo e eu já venho alertando vocês aí há um certo tempo que existe uma possibilidade aí real da gente ter algum tipo de sanção é, contra o Brasil, né? Contra o país especificamente, não contra os brasileiros. Não acho que vai ficar mais fácil nem mais difícil tirar vistos não acho que isso vai impactar alguma coisa mas eu acho que nós vamos ter aí algum tipo de restrição para algum tipo de comércio ou algo nesse sentido, então a gente precisa tomar um pouco de cuidado porque esse atual governo vem criando diversas é, diversos atritos que eu particularmente acho que são desnecessários e que podem sim gerar aí algum tipo de prejuízo financeiro para o Brasil nós tivemos aí uma queda no dólar nessa semana graças a Deus, a gente começa a ver a balança, ela vai, vai subir, descer várias, várias vezes durante esses, esses próximos seis meses aí. A gente vai ver isso daí. Posso até gravar um vídeo para vocês sobre isso. Eu tenho visto algumas movimentações aqui e eu acho que é, que é importante que vocês também tenham essa consciência. Mas, isso sim, já é um primeiro indício de que o Brasil está começando a ter alguns atritos com os Estados Unidos. O que é péssimo, porque o Brasil, além de se aproximar da Venezuela, além de se aproximar de Cuba, além de se aproximar da Nicarágua, nós tivemos aí esse incidente que... Não foi um incidente, mas foi, na minha opinião, foi um incidente internacional, nas relações internacionais, que foi a aceitação dos navios, dos navios de guerra iranianos atracando no Rio de Janeiro. Nós tivemos aí algumas trocas de farpas entre o Ted Cruz e uh, o Itamaraty e o próprio Ted Cruz pedindo alguns tipos de sanções contra o Brasil, a gente já vem percebendo algumas algum tipo de, de, de, de animosidade, eu já venho alertando vocês, se vocês assistirem meus vídeos do ano passado, eu falei para vocês, cuidado, cuidado, porque a França vem pedindo muita intervenção aí no Brasil, vem querendo intervir muitas vezes. A França tem aí sim um poder de barganha junto à, à União Europeia e aos Estados Unidos, que tem é uma, uma, uma, uma, uma relação muito próxima com a União Europeia. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso e eu acho que esse é, um, é mais uma situação que vai gerar um desconforto aí para o Brasil na questão comercial internacional. Certo? Deixa aqui embaixo o que vocês acham desse tipo de, de decisão do presidente. Alguns vão concordar, dizendo Ué, mas se o brasileiro precisa de visto para ir para os Estados Unidos o americano também precisa de visto para vir para o Brasil. E vice-versa. né? Então seria é, muito legal que a balança estivesse equilibrada nesse ponto. Porém, nós temos aí a questão das relações comerciais, das relações internacionais que impactam diretamente no seu bolso, no meu bolso e de todos nós e que a gente precisa efetivamente enxergar que realmente o Brasil não está numa posição muito confortável para poder tomar esse tipo de atitude, que talvez possa não, não vai fazer diferença para o americano, né? não vão negar o um visto para um americano é, que queira passar as férias no Brasil, até porque sabe que eles vão deixar dinheiro com certeza absoluta, mas vai gerar aí um desconforto internacional que pode não ser bem visto. Deixa aqui embaixo o que vocês acham disso. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.